Olá chefes, tudo bem? Você já tentou produzir uma receita da internet, livro, um curso qualquer e deu tudo errado? Pois quero que saiba que minha intenção é exatamente lhe ajudar a conseguir produzir qualquer receita corretamente. E você sabe por quê? Porque o que eu vou lhe explicar detalhadamente são técnicas, todas as técnicas e não apenas receita. Isso vai permitir que você compreenda o que acontece de verdade em cada preparação e com isso você vai poder fazer tudo com total perfeição. Acredite, vou fazer de você um especialista em hambúrguer, quer apostar? Todo mundo ficará encantado com suas carnes, molhos, pães, o um hambúrguer é perfeito Acredito que eu seja como muitos de vocês, porque eu comecei a trabalhar ainda na adolescência, lá em 1980 Era outra área completamente diferente da gastronomia, sendo que passei 31 anos trabalhando em vários negócios Os negócios me deram dinheiro, prestígio a minha paixão sempre foi a cozinha Eu aproveitava qualquer oportunidade para receber alguém em casa Cozinhar, mostrar meu talento né? Desde os 18 anos que eu cozinho para a família, cozinho para os amigos Sempre estudando, curioso, testando, procurando Conhecendo novos sabores, novos lugares Bom, enfim Tudo começou com um curso rápido de sushi, acredita? É <risos> Fiz com meu filho, né, e fiquei tão entusiasmado que ali mesmo eu decidi que iria mudar radicalmente meu futuro profissional. O objetivo dessa experiência, inicialmente, era só me aproximar mais dele, tá? Sabe como é que é? Na época ele tinha 16, 17, adolescente, a gente, né? perde um pouco o contato, e eu sentia falta desse contato maior com ele. E aí eu tive a ideia da gente fazer, já que a gente gostava de cozinha né, bastante, tanto eu quanto ele, ele mais de comer, né eu mais de fazer, e eu resolvi fazer o curso junto. E isso, depois desse curso, virou uma chave dentro de mim. Tá? E a gente começou a se reunir nessa cozinha, aqui eu me reunia, ficava eu e ele fazendo sushi, a família toda aqui ah, degustando, né e realmente a partir dali eu tomei a decisão né, de que eu iria seguir essa carreira. E aí em 2011 eu decidi formalmente que seria profissional e iniciei meus estudos. Né, fiz a minha faculdade de gastronomia, depois eu fui para a Cordon Bleu, né, passei um ano na Cordon Bleu fazendo o grande diploma, grand é a diplomação de cozinha e pâtisserie né, e doceria. Então eu trabalho tanto com doces quanto com cozinha quente. E aí a gente vem seguindo até agora. Eu quero compartilhar uma experiência com você. Eu era um, um executivo, né? uma pessoa bem sucedida de resultados, reconhecido no que eu, no que eu fazia, no que eu faço. né? Eu, eu passava o dia inteiro trabalhando. Trabalhava muitas vezes, eu tinha que estar de terna e gravata, visitando clientes, viajava muito. Mas na faculdade dava a hora, eu ia para lá, colocava minha farda... E ali era outro mundo né? E a minha esposa sempre ficava dizendo Eu não entendo como é que você passa o dia trabalhando Se relacionando com grandes executivos E de noite você vai lá pra, No final está lavando prato, lavando chão Lavando panela né? Mas eu me sentia e me sinto muito bem com isso é, e esses anos na faculdade, principalmente na cordomblé, porque se você aprende humildade quando você estuda e quando você convive, mesmo que você não esteja estudando, mas você esteja profissionalmente dentro da cozinha, é, na cordomblé essa coisa toma uma proporção muito maior. Porque realmente se você não tiver humildade ali, você não, não vai para canto nenhum. Né? E essa foi uma grande transformação na minha vida. Para mim foi significativa. Ah, porque eu, eu não tenho nenhuma vergonha né, de confessar que eu era muito pouco humilde. É, talvez por ter começado a trabalhar muito cedo, ter tido bons resultados muito cedo. Viver num círculo de amizades é, privilegiado. Então isso tudo fazia com que efetivamente eu não fosse das pessoas mais humildes do mundo. E hoje não, hoje eu me sinto muito feliz, ah, quem trabalha comigo sabe, ah, muitas vezes eu, eu me coloco na posição de auxiliar né, de algum chefe que esteja comigo trabalhando, com muito prazer e muita honra, é, não me incomodo de lavar prato, não me incomodo de limpar chão, de limpar panela, a única coisa que eu quero é que as produções saiam perfeitas e que a minha cozinha esteja sempre perfeitamente limpa e bem cuidada. Me permita contar uma história, tá? para ilustrar o que eu tô te falando. Ah, lá na Cordon Bleu, em um determinado momento, a gente estava fazendo o nível intermediário ainda, ah, tinha uma produção muito complexa. Era uma produção que a gente recebe um coelho inteiro, eu tenho que desossar o coelho, tenho que separar a parte traseira do coelho, tá? Somente. A gente tem que desossar ele sem romper a pele, porque a gente vai rechear. E a montagem é muito precisa. E a gente tem também que apresentar é, uma ceboleta recheada. Né? Então a gente tem que cozinhar a ceboleta, tirar de dentro metade dela, a três camadas. E rechear com uma mangazinha de confeitaria. Com a produção que a gente tem que fazer também, o recheio. A gente tem que preparar uns tomates confitados com a rama. A gente tem que pelar o tomate pequeno, tomatezinho cereja. E deixar a rama, não pode romper a rama. E a gente tem que apresentar o carré. Do coelho, tá? imagina o que é o tamanho de um carré do coelho Tudo isso a gente faz para montagem do prato, fora o molho que acompanha E nesse dia, infelizmente um colega meu, um companheiro de um outro país Ele ocupou o meu forno, ocupou o dele e ocupou o meu E a gente tinha que trabalhar com o forno a uma temperatura muito precisa E o que aconteceu? Eu comecei a ver a hora passando Nós temos duas horas e meia para produzir isso e eu ainda estava faltando o carré E eu não conseguia colocar o carré Por causa da temperatura do forno E eu estava perto de um chefe Que, que para mim é um ídolo Todos são meus ídolos Eu tenho verdadeira admiração E sou, sou fã de todos eles Mas existe um chefe meu chamado Frank Plana Que é um gênio, é simplesmente um artista E ele é muito duro Ele realmente ele é muito, muito, muito duro no, no trato né? é, Ele é muito perfeccionista e ele viu que eu tava inquieto, que eu não tava indo bem. Aí ele chegou perto me perguntou qual era o problema. E eu falei um pouco chateado. Eu disse que chefe, eu não vou concluir. Porque é, o, o outro chefe ocupou minha bancada, ocupou meu forno. Eu não tô conseguindo, não vou conseguir terminar a produção perfeitamente. Aí ele pegou, olhou pra mim assim, botou a mão no meu ombro. Aí falou assim pra mim. Um chefe nunca desiste. É, eu, eu me emociono quando eu lembro, porque... Mudou minha vida, essa frase ela simplesmente ela mudou minha vida, hoje é um fantasma pra mim, praticamente um fantasma, porque tudo que eu vou fazer, que tá muito complicado, muito em cima da hora, muito difícil, eu digo não, eu vou desistir, aí eu me lembro, parece que ele tá aqui falando pra mim, e eu vou e retomo, tá? Então isso é muito marcante dentro da cozinha, tá certo? Essa historinha me marca muito, eu queria também com, compartilhar com vocês. Fiz uma pós-graduação em docência superior em gastronomia. Tá? E por experiência, eu lhe digo que o ensino à distância é um novo modelo de ensino e aprendizagem que traz inúmeras vantagens, é extremamente eficiente. Ele assegura que esse curso vai mudar seu conceito sobre hambúrgueres, porque vai lhe habilitar a elaborá-los melhor que a maioria dos estabelecimentos que você conhece e frequenta. As técnicas que eu ensino nesse curso farão de você a grande estrela das reuniões gourmet com sua família e seus amigos. Tenho alunos que mudaram seus hábitos e estilo de vida, após aprender a preparar hambúrgueres macios, suculentos e saudáveis, além de, após as aulas de pães, poder compreender receitas que antes não alcançavam a reproduzir jamais. Esse curso irá mudar totalmente sua visão sobre molhos, tá? que podem ser deliciosos e muito mais saudáveis que os industrializados que você costuma utilizar. Sem essas informações, você continuará sendo refém de produtos entregues com qualidade muitas vezes inferior ao prometido, simplesmente porque você não vai saber compreendê-los. Você se tornará um conhecedor de verdade das técnicas e sabores de um verdadeiro hambúrguer, estando plenamente habilitado a realizar críticas fundamentadas e produzir refeições incríveis. Só para ilustrar o que eu estou te falando, tá? eu tenho um aluno, ele fez depois mais seis cursos comigo, mas o primeiro curso dele era de hambúrguer, não sabia pegar na faca. Né? Ele depois me confessou que a expectativa dele era mínima, que ele não sabia cozinhar, ele veio para conhecer como que era. Ele saiu fazendo com o hambúrguer perfeito. Tão perfeito que hoje ele confessa que ele mal sai para comer fora ele se recusa a comer hambúrguer fora de casa porque ele sabe fazer melhor do que aonde ele frequenta normalmente então ele recebe os amigos em casa fica com a noiva faz um monte de hambúrguer manda foto para mim espetacular é um exemplo a ser seguido esse tipo de resultado é que me inspira que me deixa feliz é que me realiza profissionalmente transformar pessoas através da gastronomia não deixe de conhecer nossa metodologia e os resultados que um curso como esse pode lhe trazer, pode ser uma oportunidade de um negócio de sucesso, de um emprego qualificado ou mesmo apenas de realização pessoal, junto com amigos, familiares, em volta da mesa. Vai perder essa oportunidade? Nesse curso de hambúrguer você irá receber a apostila completa com todos os temas abordados, dicas, orientações dadas na aula, fichas técnicas de todos os blends, molhos, pães, porque sim, Pães, porque você vai fazer um, mas eu vou te dar ficha técnica de três. E você vai estar habilitado a fazer, porque aprendeu a técnica. Além de ter acesso também a mim, diretamente. tá Você vai poder tirar dúvida comigo o momento que você precisar e desejar. Todo esse conteúdo será disponibilizado em três etapas. tá Uma a cada três dias, permitindo que você possa realizar as produções e tirar as dúvidas na etapa seguinte. Você vai ter tempo hábil para isso. E o melhor de tudo, é online. Você vai poder administrar seu tempo e rever quantas vezes quiser para reproduzir da maneira perfeita e exata as técnicas ensinadas. Vou estar à sua disposição ao longo do treinamento e lhe dou como garantia que se após a conclusão desse curso você não tiver suas expectativas atendidas e eu vou superá-las, eu lhe prometo, devolveremos seu dinheiro. Então, está esperando o que para se inscrever? Tudo que lhe ofereço poderia custar 10 vezes mais, porque você verá que vale após terminar o curso. Entretanto, a minha meta é atingir o máximo de pessoas com esse aprendizado. E por isso o investimento por todo esse conteúdo é de menos de R$ 297. Reais. Você vai poder dividir em até 6 vezes no cartão. Clica aqui e vem fazer parte do time do Chef Albertino. Onde vá.